Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Luana, tenho 37 anos e sou aqui de Fortaleza, Ceará. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como é que foi a minha trajetória nesse mundo dos concursos. Bom, tudo começou né, quando eu estava na faculdade, há mais ou menos 11 anos, já próximo de concluir, né, em que eu decidi que eu ia fazer o concurso do IBGE que uma colega minha tinha feito, né, para nível médio e ela tinha passado apesar de ela não ter assumido, mas me veio, né, um pouco daquela ideia de como seria, né, fazer, prestar uma prova, né, para concurso público. E aí eu na época eu estagiava em uma, uma indústria muito grande aqui de Fortaleza e passei, né, no concurso do IBGE e foi assim uma coisa muito nova, muito nova mesmo para mim. E nessa época eu chamei minha chefe para conversar, né, para ter uma luz, né, que ela me desse assim uma luz e me ajudasse nessa escolha, né, se eu permanecia na empresa ou se eu é, me aventurava nesse novo mundo. E aí da nossa conversa surgiu uma decisão muito importante, né, que eu iria sair da empresa assim que eu me formasse e que iria me dedicar aos estudos para concurso para psicologia, né? E não é, em alguma coisa que não fosse fora da minha área. Essa tinha sido a minha primeira decisão. E aí, é, quando já tinha saído da empresa, já tinha me organizado para começar a estudar, recebi a notícia de que eu estava grávida, né? E aí foi tudo ao mesmo tempo. Eu tive que voltar aos estudos e ao mesmo tempo pensar nessa gravidez, né? Então foi uma época, assim, bem, bem movimentada. E o primeiro curso, o primeiro concurso para o qual eu estudei foi o concurso TRE. E já tinha é, saído o edital, mas esse edital foi cancelado, né? E, foi, e acabou que a, a, a, o meu primeiro planejamento estava né, totalmente diferente, é, dando totalmente diferente do que eu realmente queria né, para aquele momento. Mas acontece que, em meio a essa, a essa decepção né, pelo fato de o concurso pelo qual eu tinha desistido do meu emprego naquela fábrica, né, é, tinha sido cancelado e eu estava nesse desalento, apareceu o concurso da Infraero, que não era um concurso que eu estava visando né, e que, na verdade, eu nem tinha muito conhecimento sobre isso, né, essa diferença de estatutário para seletista. Né, e nessa época eu decidi que eu ia fazer o concurso da infra Israel e comecei a me preparar para ele é, quando saiu o edital. Para a minha grande surpresa, né, assim, também existia essa questão de ter vaga de cadastro de reserva que eu não conhecia, né, e esse concurso era para cadastro de reserva, né, mas na minha cabeça, tipo assim, eu tinha parado para estudar para concurso, então eu iria fazer qualquer concurso que aparecesse dentro da minha área, né, e aí eu decidi que, é, que ia fazer mesmo sem ser para sem ser para vaga, né, para cadastro de reserva. E aí tive a segunda surpresa, né, que quando saiu o resultado eu tinha passado em primeiro. E achava que seria né chamada logo, né, afinal de contas era o primeiro lugar, enfim, podia ser cadastro de reserva, mas achei que seria chamada logo. E é, fiz a prova quando minha filha tinha um mês né, de nascida, isso em 2009. E liguei, depois de um tempo que saiu o resultado, fiquei ligando para o RH de lá e tal, e me disseram que não tinha previsão, né, que só tinha um psicólogo lá e que a psicóloga estava lá, e que não tinha previsão dela sair, que não tinha previsão de me chamarem, né, então eu, na minha cabeça, assim, pensei, então vou ter que, que trabalhar, né, vou ter que, que é, aproveitar aqui o, o meu tempo também para, agora eu tenho filha, né, tenho que que ganhar dinheiro, e aí assim foi, né? Fui preparar currículo, fui me organizar para poder começar a trabalhar. E é, acontece que com dois meses, minha filha foi diagnosticada com hemangioma de laringe, teve que fazer uma traqueostomia, então eu comecei a viver muito tempo, né? É nessa dinâmica casa, hospital, e eu moro com, com minha avó e mães de criação, né? que na época eu é, tinha a, a mais velha, né, minha mãe de criação mais velha e a mais nova, que é a do meio, já tinha falecido. E a mais velha estava muito doente, então a gente teve que conciliar, né, também esses cuidados com ela, né, ao mesmo tempo nesses, nessa dinâmica de hospital com minha filha e os estudos, né. E aí eu, é, quando minha filha estava com, com três meses, né, ela teve é, alta, né, e a gente veio para casa, mas aos cinco meses ela é, precisou retor retornar ao hospital por conta de uma parada, parada cardio-respiratória que ela... Ela teve, na verdade, uma pneumonia em casa e lá ela teve uma parada. E, enfim, né, foi um, um processo em que eu passei quatro meses, né, internada junto com ela no hospital, entre UTI e quarto, né, UTI e apartamento. E nesse período eu fui voltando a... a a estudar, porque a ideia do trabalho não tinha dado certo por conta dessa, dessas coisas que aconteceram em casa. E eu fui pegando de novo o jeito, né? comprei uns livros na época que tinha de exercícios e comentários de psicologia e fui dando essa... É, esse, fui retomando. Mas é, quando eu ainda estava no hospital, realmente né dentro de casa a gente percebeu a necessidade de eu retom, retornar à busca por emprego. E eu é, fui, fui conseguindo, consegui um emprego de meio período, enquanto ficava meio período no hospital, meio período na, no trabalho. E aí isso foi me gerando depois né, é, novas oportunidades. Então acabou que eu comecei a trabalhar numa empresa privada mesmo, um período integral, já com minha filha em casa. A gente teve a, a graça né, de o de, de um plano de saúde da gente é, cobrir o home care. Então tinha é, técnicas de enfermagem maravilhosas né, cuidando da minha filha. E aí eu comecei a, a, a trabalhar na empresa privada, e eu é, tipo, queria muito né, assim, voltar a estudar, mas naquele período não dava, então comecei a trabalhar, fiquei trabalhando, trabalhei até 2000, 2011, final de 2011, até que eu conversei em casa perguntei se tinha condições, de eu sair do trabalho nesse período para que eu voltasse a estudar, que era o que eu realmente queria. E aí a gente se organizou e deu certo e eu voltei para casa para estudar. E aí mais um mês eu tive é, uma surpresa muito grande, muito boa, né? De em fevereiro do ano seguinte, fevereiro de 2012, finalmente sair a minha a minha nomeação. E eu comecei a trabalhar na Enfermagem em 2012 e fiquei até o final de 2018, até o final de 2017 porque, infelizmente, né, a empresa foi concedida, o aeroporto é, ela não acabou, né, mas assim muitos aeroportos foram concedidos, inclusive o nosso, né, e é, eu fiquei responsável por ajudar os colegas né, nessa é, nesse destino, né, assim, para onde a gente iria, né, porque foram dadas muitas oportunidades para a gente né, de, de, ser, de ir para outro aeroporto, de ser cedido para outros órgãos, e eu acabei sendo cedida para um órgão e fiquei lá até o final de 2018, quando eu novamente decidi que eu iria sair é, do mundo, né, do trabalho para voltar a estudar. Nesse momento teve um outra um, um outro viés, assim, um novo motivo, né? Já não era mais tanto só pela minha vontade de querer estudar, afinal de contas eu já estava numa empresa pública, né? Mas é, por conta da minha realidade pessoal a minha filha nesse período, né, acabou retirando o né, assim, teve um, um, bom, um bom resultado nessa parte da saúde, mas a, a gente foi percebendo outras questões, né, nesse meio período, ela ela tem um déficit cognitivo, então ela não fala, então ela precisava de muitas terapias e eu precisava estar muito presente e o que é, é o que eu recebia com o tempo que eu precisava demandar no trabalho, acabou que eu achei que não não era não seria suficiente por muito tempo né então eu decidi que eu queria voltar a estudar para para tentar uma oportunidade melhor né para mim de preferência com a carga horária reduzida e que eu pudesse estar é, em contato né é, com, a, com a psicologia mas também com a, a, a volta aos estudos e poder ajudar em casa então casou que eu percebi que era que seria bom para mim se eu fizesse, é, se eu começasse a clinicar, porque eu teria esse tempo para estudo e o tempo para dedicar em casa. Então eu comecei na clínica, é, como a gente, nós tivemos esse processo de concessão, tinha o, o processo de desligamento incentivado, então eu me cadastrei no desligamento incentivado para poder, com, é, é, né, com esse capital, dar início ao meu projeto na clínica. E aí foi isso, né, em, 2000, em 2018, final de 2018, eu comecei na clínica e voltei a estudar para psicologia no início de 2019. E é, não sabia, né, assim, exatamente como fazer para retornar, afinal de contas, totalmente diferente do processo de estudo meu é, é, lá na, na época da infrael, completamente diferente. Né? Então, assim, eu tive que realmente me adaptar ao, ao mundo dos estudos, né? Era outra realidade, pessoas completamente mais preparadas do que naquela época em que eu entrei no um FRAERO. E aí eu pensei, gente, eu não posso sair de Fortaleza. Por conta dessa minha realidade pessoal, toda a minha rede de apoio está aqui, né? Eu tenho duas idosas em casa, né? Minha mãe e minha avó. Tenho minha filha que precisa de cuidados em pé mais, mais intensos, então eu preciso da minha rede de apoio, não posso sair então eu ficava muito restrita. Então eu decidi que eu não ia me dedicar somente a concursos um curso de Psicologia, ia estudar também para outros concursos de nível superior, e comecei a estudar geral, né? Então fiz minha primeira prova para a CGE, aqui do Ceará, para Auditor Interno, e aí, assim, eu usei aquela prova para eu perceber como é que eu tava dentro desse universo, né? E eu fiquei muito feliz, assim, eu fiquei em nonagésimo, né? uma posição totalmente quatro vagas, eu fiquei em nonagésimo. Mas eu fiquei tão feliz, porque, assim, eu pensei a gente faz dez anos que eu não estudo, né? Então, assim, eu precisava reconhecer esse meu, esse meu desempenho, né? Eu precisava me dar forças, né? Pra dizer que eu conseguiria realmente voltar para esse mundo dentro da minha realidade, né? Trabalhando, cuidando da, da, das pessoas da minha casa. Mas que eu tava, né? Vai dar certo, né? Tô, tô entrando, tô indo bem, vai dar certo. E aí comecei a estudar para o concurso do Tribunal de Justiça. Dentro desse meio tempo, apareceu o concurso do CRP11, né? E eu era, era português, Direito Constitucional e Psicologia, né? E eu não tinha começado a estudar Psicologia ainda, porque eu não tava me dedicando ao concurso de Psicologia. E aí eu disse, não, vou com o conhecimento que eu tenho de português, Direito Constitucional, vai que, né? <risos> Enfim, fiquei, e, se eu não me engano, em 142, né, a posição 142. E aí eu disse, não, gente, não tem como, né, assim, se, se aparecer o concurso de psicologia, como é que vai ser? Como é que eu vou querer, se os concursos de psicologia tem uma, duas vagas, né, três, como foi no caso da JTF agora. Então, assim, como é que eu vou querer fazer isso sem, sem me, me voltar também para psicologia? E foi então que eu comecei a pesquisar os cursinhos que existiam para Psicologia nesse, é, nesse período de estudo que eu estava, né? Que eu não conhecia mais, né? E aí me falaram muito bem da Psicologia Nova e eu, assim, resolvi, né? Entrar, disse, vamos lá, <risos> acreditar, né? E aí, paralelamente a isso, é, tipo, eu estava investigando que concursos de Psicologia teriam possibilidade de sair aqui em Fortaleza, né? Enquanto eu me preparava para o PJ para a Técnico da área administrativa. <risos> e aí eu fui é, é, to, assim, tive uma surpresa muito grande quando o nosso, é, na época, né o PJ do MP tinha anunciado que teriam vagas, duas vagas para Psicologia do Ministério Público, né então eu falei, gente, pronto, é, é a deixa que eu precisava para voltar a estudar para Psicologia também. então é, comprei o curso é, do Psicologia Nova para me dedicar, finalmente, aos concursos de Psicologia, porque eu pensei, olha, saí do trabalho para me dedicar aos concursos, então apareceu no concurso de Psicologia já é o segundo aqui em Fortaleza, então isso quer dizer que podem vir mais, né? Então, fui, entrei na, na, no barco também. E aí, quando saí do estado do TJ, a nossa banca na época foi FGV, eu realmente, tipo assim, agradeci de ter permanecido, né, assim, nesse... É, nessa caminhada, porque assim, fiquei na posição 104, né? Assim, bem, bem longe, eu tinha uma vaga de técnico na área administrativa, mas eu não olho assim somente para o resultado do, da colocação, né? Eu olho para o meu desempenho. E o meu desempenho tinha sido maravilhoso, para mim, no meu entendimento, né, assim, pra quem tava voltando a estudar, assim, eu tinha tido um resultado muito bom. Eu fiquei na posição 104? Fiquei. Mas, tipo, a prova tinha 70 questões, eu fiz 61, né, tipo, tinha a redação do FGV eu tinha, tinha fechado, então... Eu disse, não, gente, é, é por aqui mesmo, é esse caminho mesmo, só que para esse tipo de concurso eu não vou conseguir com esse resultado, eu teria que me, me, me dedicar muito mais, né? Mas eu posso agora me dedicar para esse concurso do Ministério Público e vamos, vamos ver como é que vai ser, né? E aí é, foi isso que eu fiz. E aí como eu tinha saído do meu trabalho, né? E estava com essa gana muito grande, assim, de, de, de novos horizontes, assim, mais mais estáveis e, e dentro da minha realidade, eu realmente fui com minha e dentes. <risos> assim, estudei muito mesmo, né, assim, é, organizei meu horário, e olha que assim, meu horário não era tipo de 6 horas, em horas de estudo, né? Eu estudava é, quatro horas por dia, mais ou menos, nas segundas, quartas e sextas, uma hora e meia mais ou menos, nas terças e quintas, e nos fins de semana eu fazia minhas revisões, fazia questões, né? E aí dava em torno de três, quatro horas, né? Mas assim, não era um estudo de dia inteiro, né? Dedicado somente para isso, como era o meu planejamento naquela época, quando eu saí da, do estágio, né? E aí é, veio o, o resultado, eu, eu ainda estou, né? Parte dele ainda estou em segundo, né? Muito feliz, muito feliz, mas suspenderam por conta da pandemia, que aí foi no, uma nova fase da minha vida, né? De ter que entrar na pandemia, com essa suspensão de concurso e eu não tava mais no meu trabalho e agora eu tinha que fazer a técnica funcionar, mesmo com a pandemia, né, como é que eu vou fazer isso tudo online, então eu tive que me readaptar, foi uma fase muito difícil. E tinha saído o concurso do JF da Assembleia, né, que eu fiz a inscrição dos dois também para psicólogo aqui em Fortaleza, e que foram suspensos também, aí eu disse pronto, né, aí me veio desânimo mesmo, assim, desanimei legal porque achava que já tinha resolvido a minha vida, né, e nada disso, né, vamos lá, continuando, né, então é respirar fundo, organizar tudo de novo, foi difícil pegar no tranco, muito difícil, né, mas vamos lá, e aí a banca do JF era uma banca totalmente diferente, um estilo totalmente diferente do, do MP, MP era CEPRASP, eu acho que eu tenho mais facilidade, ah com esse estilo de interpretação, do que com o um estilo mais de decorar, né? E aí, com o tempo que eu tenho também, assim, pra decorar é mais difícil, né? E aí, gente, como é que vai ser isso, né? Mas vamos lá, eu é que tenho, né? Assim, não tenho escolha, a banca, né, o IMPA, eu vou ter que aprender como o IMPA funciona, né? E aí, fui fazendo todas as provas, principalmente de português, né, e de psicologia do IMPA, é, tive que estudar SUS pela primeira vez, que não era algo que eu tinha visto em nenhum momento da minha vida para concurso, né? Mas assim, o que que eu pensava? Do jeito que, que a gente aprende, que eu aprendi direito constitucional, direito, jeito que eu aprendi direito administrativo para fazer aquela prova do TJ, eu consigo aprender SUS e eu consigo estudar coisas da psicologia que eu não tinha estudado ainda na época do MP. Então assim, eu sempre foi muito de dizer para mim, com as minhas próprias experiências. Como ela era capaz de fazer aquilo, né? Então, assim, é, ah, Luna, mas você não pensou, tipo, poxa, mas você tirou o 104 lugar, né? É 104, a posição 104 no TJ, e mesmo se assim você se baseou nisso, né? E dizer, assim, me baseei, porque para mim o meu resultado foi excelente. Pelo que eu tava dando de mim, eu achava que tava compatível. O que eu consegui oferecer pro que eu recebi, eu acho que tava compatível. Então, assim, se eu desse um pouco mais de mim agora nessa parte que eu não conhecia, né, que era SUS, português eu já, tá, já, já tinha mais facilidade, já tava tendo resultado mais, mais positivo e já tinha facilidade mesmo da minha história de vida estudantil, então eu me dediquei muito mais ao SUS e a, a parte da psicologia que eu não tinha estudado o MP e continuei fazendo revisões, né, com, com questões das matérias que eu já tinha estudado, né? e tive aí também não parei de fazer questões de português né fiz muitas questões né? muitas mesmo e isso foi um dos meus é, que eu acredito que seja um dos diferenciais né equilibrar a matéria de psicologia com a matéria de conhecimentos gerais e fazer muitas questões né eu acho que isso realmente é um diferencial muito grande porque a gente consegue avaliar o que que a gente tá sabendo para a gente continuar revisando, mas não se dedicar mais, assim, com tanto é, tempo, né, tão dedicado a essas matérias e dedicar um tempo maior àquelas que a gente está ainda mais, né? Então, acho que isso foi muito importante para essa prova. E eu pensava, tipo, comigo, é, gente, eu não, assim, né, é, não tenho facilidade com, com esse tipo de prova, né? Aí eu, quando eu começava a ter esse pensamento, eu dizia, gente, mas eu... Né, assim provei para mim mesma com outras experiências de que eu consigo entrar nesse mundo e eu vou né é, vou fazer o que eu sei fazer vou fazer do jeito que eu sei fazer e vou fazer o melhor né que eu consigo fazer para isso e, então eu usava muito essas palavras comigo né de, de, de fé e tem muita fé também né então assim foi unindo essas essas coisas positivas boas né ao mesmo tempo em que eu Ia é, vendo no que que realmente eu não tava legal e no que que eu realmente tinha que, que melhorar e é, até que finalmente chegou esse grande dia, né? Feliz demais, demais, demais, né? De ter alcançado esse terceiro lugar no JTF, né? Assim, três vagas e você consegue o terceiro, você fica, meu Deus, <risos> de que você respira, né? Você dá aquela respirada fundo né? de alívio, né? Graças a Deus deu certo, né? E aí, assim, foi é, juntando aí para vocês saberem um pouco, né, como é que foi a trajetória de concurso junto com não aprovações, né? E junto com aprovações, assim, é um mundo muito cheio de, de, de surpresas, mas que a gente conseguindo pegar ali as coisas que, que, de, de lições, né, de aprendizados que a gente vai tendo é muito, muito importante, né? Assim, isso vai dando, vai dando um retorno, um retorno muito importante pra gente. E assim, é, eu agora né, não pretendo né, parar, vou continuar estudando para o da Assembleia, que vem por aí, né já estou aí com o meu material de novo do Psicologia Nova, né, para poder continuar nesse, nesse caminho, mas já com aquela sensação de dever cumprido, né assim, de, de gente é por aqui mesmo, né, é por esse caminho mesmo, é exatamente isso, até eu chegar no lugar fim, né, onde eu quiser o parar, né, e dizer assim, é aqui o meu lugar, mas eu sei que eu tô indo, tô indo no caminho, né? E aí, assim, o que eu queria dizer, assim, para quem né, tá pensando em desistir é que, que avalie o seu processo, né? Porque, às vezes, a gente está pensando em desistir só porque a gente não alcançou o objetivo. Mas, muitas vezes, o nosso processo fala muito mais sobre a gente, né? Então, assim... É de a gente entender se o que a gente está fazendo, o que, que a gente está fazendo que não está contribuindo. Será que é a forma que eu estou estudando, né, que não está legal? Com quem eu posso me orientar para saber se eu estou fazendo de uma forma bacana ou não? Mudar, testar coisas diferentes, né? Sair um pouco desse é, é, do, do, do mesmo estilo de estudo que está tendo, testar novas é, no, novas formas, né? no, novas técnicas, né, de estudo. Isso muitas vezes dá para a gente uma percepção enorme de gente, por exemplo, eu. É, eu, Assim, eu, eu gosto muito do PDF porque a, a, a informação é mais mais rica, né? Mas a, eu absorvo mesmo com a videoaula. Né? Então, eu aprendi isso sobre mim e aprendi depois dos, dos concursos que eu fiz, não aprendi no primeiro, né? Então, eu acho que isso é muito importante, que a gente avalie o nosso processo e não só o resultado. O resultado servir para a gente dizer que ainda não, não chegou mas o processo é quem vai nos ensinar, né? Então, se a gente ficar só focando no resultado e ver que não chegou, a gente desanima mesmo, a gente quer desistir mesmo. Então, a gente precisa ir vendo, como eu falei pra vocês que eu ia vendo nas minhas provas, né? Não passei, não passei, mas caramba, como eu evoluí da prova da CGE pra prova do TJ, né? Então, eu, eu sempre me concentrei muito no processo pra poder ir me dando ânimo, né? Me dando força para pro próximo, né? E, além disso, eu queria dizer, assim, pra vocês, assim, como dica, né? Que, que, independente do obstáculo que pareça ter na vida, né? Assim como muita gente fala pra mim, ah, Luna, mas como é que você conseguiu estudar com essas preocupações com sua filha, com as preocupações com sua mãe, com sua avó, com dinheiro, com car enfim, gente, os problemas estariam lá comigo do mesmo jeito, né? Independente do que eu fizesse, eles estariam lá. Então, o que que eu fiz? Eu procurei muito me organizar. Então, assim. A organização foi um diferencial muito grande na, na minha cabeça, né? Para minha ansiedade, porque eu sou muito ansiosa. Então, assim, foi um, um diferencial muito grande. Eu realmente usei muita agenda, né? Agenda do Google, agenda física, né? Assim, para organizar o tempo. Muita disciplina. Sempre que eu percebia que era uma semana que eu não ia dar conta, porque eu tava muito cansada, eu me permitia descansar. Porque eu sabia que se eu não descansasse, eu não ia render nem naquela semana, nem né? na semana seguinte muito muito muita ajuda na minha rede de apoio né assim de pedir ali ah não não conseguia um dia todo para eu estudar mas se eu precisava ali sei lá no fim de semana de duas horas para eu poder fazer alguma coisa muito concentrada eu pedi ajuda da minha mãe para ficar com minha filha, né? Ou então, fui me adaptando também a estudar com ela ao meu lado, com a musiquinha do desenho <risos> tocando aqui no, do meu lado também, né? com ela me abraçando, com a cima de mim, enfim, fui me adaptando também. O que que eu pensava? É, essa é a minha realidade. Se eu ficar lutando contra ela, eu vou me desgastar, eu vou me abater, eu vou, vou ficar para baixo, né? Então, eu tenho que me adaptar. E me adaptar não quer dizer só resignar, né? E, tipo, se assim, achar que ah, não tenho nada o que fazer para mudar, não. É, é aceitar que essa é a realidade que eu tenho e o que, que eu tenho que é dentro dessa realidade que eu posso aproveitar a meu favor, né? Então, horários em que eu realmente conseguia estudar melhor, eu tinha que olhar para mim e dizer, mano, você vai estudar nesse horário, porque é esse horário que você tem, né? Então, eu ia me, me organizando, conversando muito comigo para isso, né? E é, pensando em não me comparar com as outras pessoas, né? Até eu lembro que na prova do JTF eu ficava, oh, meu Deus, mas eu já sei que um monte de professor vai fazer essa prova, <risos> né? Já sei que colegas minhas, né? Assim, que tem um conhecimento muito maior, né? Nas matérias que o Unibanco cobra, eu vou fazer essa prova, né? E aí eu pensava, mas, né? assim, primeiro a minha fé, né? Assim, que se for pra ser, o meu lugar vai estar lá e que eu vou fazer o meu possível para que isso aconteça, né? E foi isso que eu fiz, né? Assim coloquei a minha energia, o meu possível, nessa, nesse objetivo, então que vocês olhem para a realidade de vocês, vejam o que é possível dentro dessa realidade, não só o que torna impossível, né, o que torna difícil, na verdade, não impossível difícil, né, e que assim, é difícil? É, a realidade é complicada? É, eu não tô negando isso, né, é importante a gente saber que a gente não tá negando isso, mas eu tô dizendo pra mim que eu tenho possibilidades dentro dessa realidade que eu vou me agarrar nessas possibilidades e que foi isso que eu fiz né me agarrei nessas possibilidades coloquei energia que eu tinha nessas possibilidades e foi conciliando o meu trabalho na clínica meus estudos meus cuidados em casa aceitando ajuda aceitando as pessoas é, é, também fazerem coisas por mim né e aí as coisas foram foram caminhando então, hoje eu tenho muito a agradecer, agradecer ao professor Alisson, agradecer às minhas amigas de grupo de WhatsApp do Psicologia Nova, que meu Deus, fiz muita amizade maravilhosa nesse período. Gente, os grupos do WhatsApp, assim, para mim foram uma, é, é uma fonte também, né, de, de conversar com pessoas que passam pela mesma coisa que eu, que estão na mesma, é, na mesma ansiedade que eu, né, então assim, foi muito, muito bom. E que hoje ainda continua, que a gente tá aqui torcendo um pela outra. Né, os colegas homens também, né, tive menos contato com os meninos, mas que estão lá também batalhando, né? E espero encontrar com, com mais pessoas aí nesses, nesses nossos novos desafios, com novas conquistas e muitas, muitas vitórias. Um abraço!